Uou, uou, uou, uou, Alto pra caralho, eu represento o fogo, Mas quanto maior o coqueiro, maior o combo Seu otário, cê vai cair Cê vai sucumbir pois cê não vai evoluir aqui nesse frio Aí cê tá ligado, cê não aguenta Facção central, cê não representa a sua vestimenta Aí, porque você é um otário Cê sabe, meu parceiro, que você não é um adversário Aí, você quer me encarar mesmo Só que talento bom do seu lado Aqui não tá vendo? Aí cê tá ligado, mano Feio pra caralho Porque nessa rima eu é Eu dou trabalho Aí cê tá ligado, mano Esse é o espírito Grande e magrano Parece tão gravito É isso aí, então Tem resposta do outro lado JP Metralha 30 segundos Vai que vai! Ó, ó, ó, cê tá ligado parceiro que eu chego sem clemência Não tô por aparência, mano, o rap é resistência Entende só, tio, cê é pra te faria Vem de pederastia, te mato de ideologia Entende, teusão, bagulho é louco vacilão Aqui geração raiz aqui é geração facção Aí cê vê, é, bagulho é muita treta, Hoje eu te mato, tio, e cê vai visitar o capeta ó oh. Irmão, é sem revante parceiro Se liga então não nega E eu te mato meu parceiro, eu sou titular Cê é tão comédia, comédia Cê não serve nem pra reserva Oi, tem resposta do outro lado Terminou, começa João Vai que vai Nossa, tá Aí, aí ó Nossa, Ó. Caramba, aí não vai, não, não, não. aí. Não, não, não. Ó I'm a Cê tá ligado, predomina Você vem falar até, mano, de canela fina Só que você agora, meu parceiro, vacila Tô preocupado, mano, em tirar os menor da esquina Entende, tiozão? Ideologia que passa Os cara até não gritou, mas agora vou te explicar A aparência aqui, parceiro É sem xerique, aqui é pra improvisar, porra Aqui não é desfile, entende, irmão? Agora vou te dizer, bagulho é louco, meu parceiro Esse é o alarde, te vendo assim, parceiro, eu prospero Aqui é tipo Tupac, cabelinho estranho NX0, segura irmão Agora vou te matar, porque o bagulho é louco E eu tô tipo Bagdá. Bagulho é sério, parceiro, então persista Cê é comédia, eu sou chave, parceiro Sou terrorista É isso então Entre razões e emoções, a saída 2K, 30 segundos Vai que vai, DJ Gol, gol, gol! Isso é só que a rima é tão bela E eu piso na sua cara como se fosse a passarela Aí cê tá ligado mano, não improvisado Só que é passarela e se aqui não tá calçado Cê falou que é chave mano, aqui no proceder, Se liga mano que a resposta agora cê vai ver Aí cê tá ligado, cê demente Você é chave de cadeia e eu vim pra abrir as mentes. Aê, cê quer falar de pedeira Só que agora meu mano já contagia porque cê tá falando que não foi, aqui é Diz. Você é mesmo, o próprio se contradiz. Aí você tá ligado, mano, sua rima já era. Se fala que eu sou raikaze, ra ra então respeita a Godenhera. Oh, muito bom. respeita. Nossa. <risos>